Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. A partir de agora eu vou te ensinar como é que você faz um blog de forma simples e altamente eficiente para você posicionar teu nome ou teu projeto no mercado. É muito importante você entender que são apenas três simples passos para você construir a base é, desse blog, desse teu projeto. Primeiro, você precisa adquirir um domínio, segundo, esse domínio precisa estar hospedado e terceiro, você precisa ter um template, que é a forma, que é a cara do blog. Por que, que eu estou falando é, dessa maneira, que eu estou te explicando dessa maneira? Porque foi muito mais difícil é, há, muito, há um tempo atrás, você construir um site, um blog, você teria que mexer em programação e tudo mais. Agora, com o template que tem para vender, você vai montando um quebra-cabeça e fica muito legal o blog. Por que, que é importante você ter um blog? Se você quer te posicionar no mercado, se você tem um projeto para posicionar no mercado. Por exemplo, se você trabalha com marketing de rede, marketing multinível, e você sabe que é um projeto de muita credibilidade, você precisa mostrar a sua credibilidade, então você precisa estar posicionado no mercado. Vou te dar um exemplo. Se você vai contratar uma consultoria, ou se alguém te convida para trabalhar, você não vai lá e pesquisa no Facebook, não é muito mais inteligente, não gera muito mais credibilidade se a pessoa te manda um link com o nome dela, é, no caso, o meu leandrofonseca.com.br lá tem todas as minhas informações, vídeos, fotos e textos que eu, que eu publico, fica muito mais fácil, gera uma conexão maior e uma credibilidade. E eu vou te ensinar a construir esse blog, e você começar a posicionar o teu nome ou o teu projeto no mercado. O que é importante você entender? Que esses três momentos é a base, lógico que depois tem várias outras ferramentas, que você vai adicionando informações para ter um blog, blog mais robusto,